Khloe Kardashian, nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima, quando criança era uma menina branquela, de cabelos louros desgrenhados. enquanto as irmãs Courtney, o cristal sem glúten, e Kim, o cristal rabudo, parecia dois caramelo e os cabelos assim escorridos de franja ainda por cima. Muitos especulam que, por causa da aparência distoante diante das irmãs, Chloe não seria filha biológica de Robert Kardashian. Não somente, Mama Kris já confessou em seu próprio livro que pulou a cerca durante o casamento com o patriarca das Kardashians. E é neste vídeo que vamos investigar quem é o verdadeiro pai de Khloe Kardashian. Olá, Andros e Valentinas, muito prazer, eu sou Breno Moreiru. Você me encontra no Twitter, no TikTok e no Instagram como também, arroba Breno E essa é a cesta de Pandora. Cada família tem seus segredos e suas fofocas internas, mas quando a sua família é famosa é muito mais difícil guardar um segredo, ainda mais quando se trata da família Kardashian. Levando em consideração as características físicas, podemos dizer que Chloe não seria filha de Robert Kardashian? Mesmo depois de muitos anos e muitas mudanças, essa pergunta ainda ecoa na cabeça das pessoas. Tanto é que, hoje, aos 37 anos de idade, a Chloe ainda dá declarações sobre esse assunto. Confira no trecho a seguir. Chloe Kardashian, nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima, é a terceira filha de Kris Jenner. Depois dela temos o irmão Rob e as irmãs Kendall e Kylie Jenner. Desde pequena, Chloe se destacou por causa da aparência diferente de suas irmãs. Como já foi dito, Chris Jenner confessou em seu livro que teria sido infiel, uma cerca, no casamento com o patriarca das Kardashians. O motivo seria por causa de uma crise de meia-idade antecipada. E essa pulada de cerca teria sido com o jogador de futebol Todd Waterman. Mas segundo ela, essa pulada de cerca não ocorreu no período em que Chloe teria sido concebida. E sobre essa. Pularda de ser que ela não só se arrepende como se sente culpada pelo fim do relacionamento. Enquanto que as declarações das ex-mulheres de Robert Kardashian não são das melhores em relação a Kris Jenner, o que preocupa é uma afirmação de uma amiga da família, Johnny Midgall. Segundo ela, Robert sabia que Chloe não era sua filha biológica. E sobre isso ele simplesmente não ligava, porque ele não fazia distinção pelo amor que sentia por Chloe e seus outros filhos. E é por isso que ele não se importava em fazer um teste de DNA. Mas se o Rob não é o pai, então quem seria? Vamos aos suspeitos. SUSPEITO NÚMERO 1 um, OJ SIMPSON OJ SIMPSON era um famoso ex-jogador de futebol americano, que também foi acusado de matar a ex-esposa Nicole Brown, que era muito amiga de mama Chris, e também Ron Goldman, que estava envolvido com Nicole. Inclusive, quem fazia parte do time de defesa de OJ Simpson era Robert Kardashian, porque OJ era não só amigo da família, como Padrinho da Kika, você sabia? E você deve estar se perguntando por que O Jay Simpson seria o pai de Chloe Kardashian? Muitas pessoas acreditam que O. Jay poderia ser o pai de Chloe por causa da semelhança física entre eles e pela proximidade com a família. Tem gente que inclusive tenta forçar essa história de que o O.J. seria pai da Chloe com o seguinte argumento. Já que a Chloe tem uma filha negra e o OJ é negro, logo. Ele seria o pai da Chloe. Ô oh, bicha, acorda, né? Tentou forçar sem lubrificante. Olha o pai da menina, vê se é por causa do avô que a menina seria dessa cor. De onde que esse povo tira que a menina ia ser dessa cor por causa do avô e não por causa do próprio pai dela? Nesse caso, a Chloe ainda se importou de responder o comentário dizendo o seguinte. A filha dela é negra. O que prova que o hoje Simpson é o pai da Chloe. O pai dela é negro, né, minha filha? Por isso ela é negra também. E não bastava a Chloe se pronunciar sobre esse caso, o próprio OJ fez uma rara aparição no Twitter, postando um vídeo falando sobre ser ou não o pai de Chloe. Confira o trecho. Bob Kudasson, he's like a brother to me. He's a great guy. He met and married uh, Chris, and they really had a terrific time together when they were together. Uh, unfortunately, that ended. But never, and I want to stress, never in any way, shape, or form had I ever had any interest in Chris romantically or sexually, and I never got any indication that she had any interest in me. So all of these stories are just bogus, bad, you know, tasteless. Um Chloe, Depois desse depoimento do Jay, eu acho que a gente já pode descartar ele dessa lista, né? Mas temos um segundo suspeito. Alex Rodan, ex-cabeleireiro e amigo de Christian. A relação que o Alex tem com a Chris Jenner não é só porque ele cuidava do bebelinho dela, não. Ele também é um frequentador de longa data da residência das Kardashian. Dá pra dizer que ele é amigo da família, porque apareceu em um TBT de Courtney, o um cristal sem glúten, em que ela fala sobre a sua mamãe sexy e o seu garçom favorito Alex Rodan. E já que estamos falando de Instagram, aparecem na foto de perfil dele, ele e Kris Jenner. Embora esse seja um perfil muito simples, temos aqui muitos detalhes. São apenas três posts. No primeiro post, temos o um recebido de Mama Crazy e Chrissy Tiger. Esse recebido é de uma empreitada que elas têm juntas. Já no segundo post, Alex se encontra na fachada do salão. E ao adentrar no recinto, ele mostra um tanto de produto da Kylie, dizendo que ele é um revendedor autorizado. E se a gente checar os comentários, a gente pode ler as seguintes mensagens. As vantagens de ser o pai real de Chloe. Não passe a vida sem se conectar com sua filha real. O irmão Rob também se parece com ele. Além de muitos outros comentários nesse mesmo sentido. O que leva muitas pessoas a acreditarem que Alex seria o verdadeiro pai da Chloe, menina, é porque eles se parecem demais. Principalmente quando ele era mais jovem Se a gente pegar uma foto dele E comparar com a da Coco Bicha O neurônio responsável pela teoria da conspiração Dá pra ele com essa comparação, viu? O mais engraçado é que ele não só apareceu no Instagram de Courtney, Ele também apareceu no Instagram de nossa pobre menina rica Cristal Beiçudo Kylie Jenner Em que ela faz uma piadoca que deixa a gente fervilhando aqui na foto postada por nossa pobre menina rica cristal beiçudo Kylie Jenner temos Alex Rodan ao fundo abraçando nosso cristal canceriano. E a legenda é a primeira foto oficial da minha irmã e o verdadeiro pai dela. Tal pai, tal filha. Ô Kylie, explica essa piadoca pra gente, né? Eu sei que essa mentira é engraçada, mas pra gente que é fanfiqueiro, bicha, você acha que a gente não fica pensando nisso não? Enquanto não apareceu ninguém para falar que o Alex é o verdadeiro pai de nosso cristal canceriano, vamos ao terceiro suspeito. Lionel Richie. Sim, o cantor mulher. Ao falar desse suspeito, a pergunta que me vem à cabeça é Será que a Mama Chris teve um all night long com o Lionel Richie? Não se sabe exatamente se o Lionel Richie e a Mamacris tiveram um rolo aproximadamente durante o tempo em que Coco teria sido concebida. Eu confesso que a hipótese desse suspeito me surpreendeu, viu? Mamacris? O fator mais importante para reforçar essa teoria seria por causa da semelhança entre Sofia Richie, a filha do Lionel Richie e Chloe Kardashian. Se a gente comparar as duas, realmente, tem umas características aqui que reforçam essa teoria. Por exemplo, o formato do rosto, o nariz, a boca, a pele. Claro que eu estou assim, ó de ouvidos abertos, para saber o que, que você acha dessa comparação entre as duas. O mais bizarro é que a Sofia teve uma época que andava colada com a Kylie. E namorou o Scott Dessick, que é o cunhado da Chloe, Pai dos filhos e ex-marido de Courtney Kardashian. Dentre os possíveis pais apresentados, O.J. Simpson, Alex Rodan e Lionel Rich, quem você acha que seria o verdadeiro pai de Kourtney Kardashian? O mais interessante é que mesmo com o passar dos anos, essa teoria não perde a força, bicha. Numa rápida pesquisa num site de buscas, Google, o próprio, obtemos vários resultados em fóruns de discussão, com dezenas de comentários especulando sobre a paternidade de Khloé Kardashian. É claro que as Kardashians monetizadoras, para não dizer mercenárias, que são, já aproveitaram dessa pauta para tratar no reality delas. Mamacris inclusive teve atitudes Tóxicas Forçando Chloe a fazer um teste De DNA Querendo que Chloe confirme essa história Quando na verdade era sobre Chris Jenner Tirar a limpo essa história E é por isso que ela pediu a Chloe Para realizar o teste por Várias vezes Chloe foi emboscada para fazer um teste Foi perseguida várias vezes E teve até chantagem emocional Com direito a cartinha emocionante E no final Coco não deitou para Mama Chris E ainda teve um Abre aspas Eu sou o Modon, no final das contas Não mais uma Kardashian Lembrando que na época ela estava casada com o Lamar Odom Que inclusive deveria ter um vídeo aqui no canal né? Depois de muita insistência Ela finalmente se submete ao teste Que era, ao que tudo indica, uma publi né? Porque falaram o no nome da marca assim ó, Um monte o interessante é que esse resultado acusa que Chloe carrega uma porcentagem de DNA armeno maior que suas irmãs. Diante desse resultado, a dúvida que permanece não é sobre a paternidade e sim sobre a aparência de Chloe Kardashian. Afinal, ela só poderia ter herdado esses genes por parte do pai Robert, já que o DNA de Chris não tem nenhuma relação com a Armênia. Sobre a aparência, eu agora gostaria de compartilhar com você uma noia da minha própria cabeça sobre as batalhas que nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima enfrenta durante sua vida. Em sua vida adulta, nosso cristal canceriano lidou com muito hate, boa parte dos espectadores do reality das Kardashian. Chloe acabou sendo conhecida como a irmã feia ou a irmã gorda. Após a estreia do programa em 2007, 2012 Chloe passa por uma mudança muito grande. Ela perde uma quantidade significativa de peso no ano de 2012. Em 2015, ela também passa por outra transformação. Afinal, nesse ano ela começa a apresentar o seu próprio programa. Revenge Body, em que ela traz convidados que se submetem não só a uma dieta, mas também uma rotina de exercícios igualmente rigorosa para tentar contornar os traumas que desenvolveram por conta de seu peso corporal. Afinal, a tradução do programa é O Corpo da Vingança. O mais revoltante é que a Chloe já ouviu que deveria perder uns quilinhos do próprio padrasto Caitlyn Jenner. É importante destacar que Chloe foi saco de pancada da crítica do público por 15 anos. E chega uma hora que ninguém dá conta, né? Um episódio que parte o meu coração é da época que Chloe era casada com Lamar Odon, jogador de basquete e bem problemático. Isso porque durante um momento de arremesso livre do amar na quadra, pessoas na arquibancada gritavam, irmã feia, se referindo a Coco. O mais interessante é que a avó de Chloe, Helen Kardashian, apresenta traços muito diferentes dos tipicamente armenos, como seu filho, Robert Kardashian, carrega. Ela tem uns parentes que vêm da Rússia, até porque a Armênia não é só próxima da Rússia, como também fazia parte da União Soviética. E mais, o fato de Kika e Courtney serem muito parecidas, às vezes até confundidas, pesam bastante quando se compara elas com a Chloe. Sem se contar que a Mama Chris tem uma família muito da misturada, porque ela tem ascendência inglesa, irlandesa, holandesa, alemã e escocesa. Isso significa o quê? Que o DNA das Kardashian tem uma mistura boa ali de Armênia e Europa Ocidental. E depois desse lacre de geografia e biologia, eu te pergunto. Com qual destes homens você acha que Chloe se parece mais? E mais, você acha que essa discussão sobre a aparência da Chloe contribuiu com os problemas de imagem que ela apresenta hoje? É o que eu quero que você me responda. Um beijo, muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo, neném.